E aí, amigos do Rio Mafra Mix, estamos aqui na redação do Rio Mafra Mix, do nosso jornal, e hoje nós recebemos aqui a Dirce, que é a representante aqui da Associação Comercial de Rio Negro, e a Sirene, representando aqui o CDL eh, Mafra e Rio Negro. E hoje nós vamos falar sobre algo que promete impactar aqui o comércio local, o comércio de Mafra, de Rio Negro, dessas duas cidades coirmãs, que é o FECOMPRAS, que também tem uma parceria aí do Cinco Mafra, Começo aqui com a Sirene para falar sobre essa ideia. de onde que nasceu essa ideia Fe Compras? Né? Não é um ferão não é um festival. O que é o FECOMPRAS? Compras? Como que nasceu essa ideia? Então, Douglas, primeiramente agradecer ao Rio Mix por esta oportunidade de podermos falar desse projeto chamado Fe Compras. O FECOMPRAS Compras ele surgiu da ideia de nossos empresários e também do anseio de nossos clientes, onde é criar uma semana que impacte a oportunidade e vantagem junto ao nosso comércio de Rio Mafra com descontos, liquidação, bazar de saldo e lançamento de coleções novas que já estão entrando com a nova estação. Tá certo. Eu até ia perguntar para a Dirce aqui do objetivo desse fei compras. E nas reportagens que a gente publicou, disse o pessoal tem falado uma expectativa muito grande dessas promoções, né? Eu queria que você falasse desses objetivos gerais. Sim, boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos. Então, o nosso objetivo aí que, né, o CIDEL né, é realizou a campanha nos convidou para participar juntos é, fomentar o comércio local é, o comércio de real mafra é, dando oportunidade para os clientes comprarem com desconto e da mesma forma para que o empresário possa vender todos os seus produtos incentivar também o comércio local Isso. que acho que é o grande Sim. grande gancho dessa do fecompras justamente né nós temos até um, um campanha, né, que é o Sou Daqui, Compra Aqui. Então, esse é o objetivo, né, para que os clientes venham e comprem no comércio de Rio Mafra. Tá certo. A Dirce representa a Associação Comercial de Rio Negro, os empresários aqui de Rio Negro, que quiserem conhecer um pouquinho mais, Dirce, na descrição tem o telefone da associação Sim. para conversar. E a Cirene também, Cirene, que para nós finalizar o bate-papo, perguntar para você em relação à data, quando começa e quais ações que o pessoal pode estar esperando. Então, o FECompras inicia na segunda-feira, dia 29, e vai até o dia 3 de setembro. Nesse período, você vai encontrar no nosso comércio de rio Mafra inúmeras promoções, descontos com descontos especiais, liquidação, saldos e, como eu falei, lançamento de novas coleções. As empresas que estão participando serão identificadas pelo cartaz. E aqui a gente deixa o convite né, para as empresas que ainda não aderiram, né, entrem em contato conosco, porque a gente vem somar forças e evidenciar e fortalecer o nosso comércio de Mar. E já convidamos a todos né, aqui da região para que prestigiem o comércio aí do dia 29 de agosto até o dia 13 de setembro no FECompras. Tá certo. Conversando com o, com o presidente, né, o Luiz, da CDL, ele foi comentando na entrevista que aquela oportunidade para você que queria comprar alguma coisa barata, com economia, agora chegou a oportunidade, porque vai ter essa oportunidade de todo o nosso comércio Rio Mafrense. Até esse momento já são mais de 100 empresas que se credenciaram, que vão fazer parte dessa semana. No site do CDL vai ter uma reportagem lá, nominando todas as empresas, no Rio Mafra Mix também, essas informações das empresas para você sair de casa, já sabendo qual loja você vai comprar e com certeza poder aproveitar. disse se muito obrigado, Sirene, também. Na descrição do vídeo está aí os telefones, tanto da CDL quanto é, da Associação Comercial, justamente para você entrar em contato, você que é empresário, quer credenciar a sua empresa, não custa nada, é gratuito para as empresas. A contrapartida é bons descontos para os Mafrences. Perfeito. Isso mesmo. Ah, na semana que vem, a gente vai fazer um giro também nas, em algumas das lojas, conhecer um pouquinho das promoções que as lojas estão fazendo, trazendo aí em primeira mão para você. Aqui no Rio Mix, você pode acompanhar, é, pesquisando o no nosso site, ali, Fê Compras, uma série de reportagens para você ficar sempre ligado nessa festa, né, nesse festival, nessa promoção, nessa semana que promete ser a melhor semana de compras de Mafra e Rio Negro da toda a região. Eu fico por aqui, obrigado meninas, e a gente volta a qualquer momento com muito mais informação.